Tem 4 mil no outro time Deixa eu mostrar a fila pra vocês Tem 4 mil no outro time, mano é, é, é pedir pra jogar de chaco sup Chaco ama jogar contra mili, ó, velho Os caras queriam deixar o jungle Mas eu vou sup tranquilinho, velho Dá pra fazer história com esse chaco aqui Será que essas boxinhas vai funfar, mano? Hashtag descubra Ah, o cara pegou trinquete vermelho Ah, Lupão! E aí, Lupão? Trinquete vermelha pra quê, viado? Já tô brabo com o Lupão, já que ele pegou o trinket vermelho, não mano, esse aqui o cara tá fazendo Ah tá, foi bom, foi bom Achei que ele ia fazer ativar a minha ali, seria né? Ah, qual é, Lupão? Qual é, Fian? Na moral, pra que a trinket, velho. Qual é, Lupão? Pra que trinket vermelha, velho. Malfight tava ban? Foi ignite do cara aqui A pressão nível 2 é a dele, tem que tomar cuidado pra não tomar um flash na boca essa Ashe tá pedindo pra tomar um flash do loop na boca, mano. Ela tá pedindo pra tomar um flash na boca, mano. Meu Deus. Caralho, Lupão, mano. Já dando mó gank lá, mano. Deixa eu ir lá. Vou lá também. Nossa, você não fez isso não, Elise. Você tá muito doido de... Me explica como joga com isso, sub. Você tem que ser chato, literalmente. E matar os 5. É bem isso. Só que a fez do Chaco é ruim. Por que a fez do Chaco é ruim? Porque um item de graça acaba com ele. Trinket vermelho, ó. Ó, a Elisa tem que vir encancar aqui mesmo, mano. Não, não é difícil matar bot, velho. É bem fácil, inclusive. É, Lupão, que esse boneco roubado, O que eu posso fazer contra esse boneco roubado do velho? Só a Elisa vir, mano. Nossa, tem uma ilera já querendo dar Ivanais. Nice. Cadê o casulo, velho? Flasha é nele, velho. Mas eu só ah, vi box, a cabecinha, velho. Ah, que loucura. Joguei o Dream, velho. Calma aí que eu já agradeço, rapaziada. É... Acho que ele ia matar todo mundo aqui, velho. Calma aí que eu já vi isso que tá acontecendo, mano Filha da mãe Cadê o Luco? mano? Ele tá dentro da moita ou não, velho? Eu só quero pegar nível 6 e o item de, de gerim pra meter o pé da Lene, mano Tá, a partir desse nível 6 eu consigo dar match contra o Panther tá ligado? O Panther ele só pula na minha cabeça, eu não faço nada. Mas a partir do nível 6 eu vou lançar braba, velho. Posso tentar lançar braba nesse carinha aqui, velho. Tá bom? eu disse do nível 6 É, Lupão, você foi rolado Pelo Chaco Sup do Kenzie aí, beleza? Vou até roubar a Catapa aqui pra comemorar Catapa para comemorar O Outplay Cantei a bola pra vocês, né? Que a partir do nível 6 Eu dava match, né? Cantei ou não cantei a bola, hein? Ah, nem fudendo que esse cara desviou disso aí, velho Qual é, pão de queijo? Vou botar o Juninho pra tancar esse aqui. Flash. Mano, caralho, esse Magic aí, ele... Ele não é ruim não, né, mano? Desviou é legal, cara. Tá ligado no jogo. Nossa senhora, véi. Lançamos a braba, não é possível, velho Olha o gank que nós fez, Que os, os cara fez o que dar tudo certinho. Nós lançou a braba ainda. Né? Como é que pode, velho? Nice Elise. Essa Elise é mó boa, mano. o play de rapaz. É isso, velho. Bora, bora dar, Repara que eu boto a boxinha pra bater na torre. Só quando ela vai. A torre vai bater no meu creep lá. Deu 60 de dano com a box, né? Agora eu entro voz com o Dudu, ó. Acabou minha lane phase. Salve, Eduardo Marinho. Ó, o ult da Ash aí, ó. Laci Ah, acho ah. que o eu não apareço, velho. Gol bolinha. Mano, você viu um outplay que eu dei no loop bot, mano? Nossa. Do R lá no W dele? É, não, no R do... tá ah, foi uma rolada que eu dei lá no bot, velho. Pera Ei, Raulzinho, você foi beitado, irmão. Você é meu camarada, mas você foi rolado. Ó, sai esse cara jogando, viado. Quem? É, esse eco aqui, consegue nem saber o que tá fazendo. <risos> Tadinho. Nice, fiado, caralho. Vai, bate na torre pra vocês aí que vai acontecer. Eita, eu morro aqui rapaziada, mas vou tentar lançar Ai não, morre não, não, tá de boa, tá de boa, morre não, morre não Se você for pra cima, você morre aí Ele tá sem er. A melhor parte dessa música é essa parte aí, cara Esse finalzinho O Mark tá tá na pegada ali, bro. mano Mano, se, se, se o clone estoura na eu dá uma flash faquinha, matava só tô podendo estourar nela <risos> <risos> <risos> <risos> Olha a minha insistência, rapaz De ficar parando o B defender a torre Deu tudo certo, velho Agora é a hora de eu solar o Raulzinho Lá no bot, se ele for bater na torre Hey, hey, hey Eu só Ai, ai, morri? Solado! Solado, Raulzinho! Falei que ia solar ele, pelo amor de eu Deus. Antigamente era legal, mas né? eu acho que enjoou se O House vai fazer a boa e... Não. Tô subindo. <risos> ai, velho. Por isso que eu queria Django. Que esse... Por isso que eu não queria Diego, tá ligado? Olha esse Chaco contra esse time, velho, muito bom, velho, perfeitinho, velho. Por que Chaco é bom nessa comp? Mano, porque eu tô contra 4 melee, velho, quanto, quanto mais melee contra Chaco, melhor. Por quê? Porque a o melee tem, tem que chegar perto, mano, aí eu botar box é mais fácil de beitar contra melee. Contra ranged é mais difícil, você consegue enxergar? Basicamente é isso. Baronzada? Infelizmente é vida, eu vou chamar todo mundo pro bot aqui, tá? Porque tentar botar o Juninho lá dentro, não deu Mano, cadê a Ashe ajudando o cara ali, velho? Ah mano, olha essa Ana, véi Caraca, que somzinho, hein, mano Você tá doido, Chaco, qual é o seu Twitter? Top 1 a bumbum BR. Ai, Raulzinho tá brabo comigo, velho. TP, TP, TP, TP. Não vai matar meu Marquinhão, porra. Ele perdeu o quê, tá? Deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar, deixa eu matar. Sempre Max e pra chaco sub? Não, só nas matchups ruins ou quando o cara compra trinquete vermelho. Se os caras tá de trinquete vermelho, foca o E mano. Vou beitar ele aqui, ó. Ai, velho. Como é que ele sabe que tem box aqui, velho? Tentando beitar o cara, eu não consigo. Veio um o do interior, com ó. <risos> Ai, ele dou conta, velho. Olha o ali! Ai! Não! <risos> Morreu! Ai, ah, o Box tatuativou! Ajuda, Dudu! Aí eu brinquei com a cara do crime, né, mano? Brinquei com a cara do crime. Aí eu mano. Que... Falei que chaco esse jogo era bom, velho. Tanto é Brincamos, Dudu brincou também. Ah, vocês pegou ah, a visão do loop, daí, mano. Ele eu lutou o W do... Ó, do... o W dele entrou em cooldown, Daí né? era o da frente, não o tá da trás, velho. Valeu, valeu, valeu, valeu. Uh, pulado, <risos> <amigo>. bigão. <risos> Olha esse chaco, velho. <risos> ai, ai. Ó, cara do ó a cara do loop. Ó a cara do loop, ele flashou. O meu quê? Rulado, Lupera. É. É.